de casa... Bom dia pra você e no seu comércio, pra você nas planificadoras, tomando aquele cafezinho da manhã gostoso, né Jotinha? É Acompanhando a partir de agora o nosso Real Cap é a marca da sorte, aqui através da TV Seca Dourada, afiliada, SBT Goiânia, também da TV Sudoeste, aonde quer que esteja, Obrigado a partir de agora pelo seu carinho, pela sua companhia. Gente, hoje a premiação tá maravilhosa. E abraçando também você nas redes sociais que acompanha o nosso Real Cap através do nosso YouTube e também através do nosso Facebook, falei o nome dele, deixa eu. Dá um bom dia para ele, meu Opa! parceiro. Meu querido Jotinho, a satisfação está ao seu lado. Mais uma vez, bom dia. A satisfação é nossa. Bom dia, Rodrigo Barbosa. É sempre muito bom estar aqui do seu lado. Que alegria constante. Muito bem, gente. Você aqui no estúdio também, em casa, em qualquer lugar, acompanhando o Real Cap. Olha que a boa sorte siga seus passos. Estamos juntos, porque está no ar o Real Cap, a marca da sorte. Jodinha, sabia que hoje no bah. quinto prêmio tem 80 mil reais? Pois é. Hein, 80 rapaz? mil reais em Granada Esse barulhinho aqui, ó, me faz <risos> arrepiar, que é bom demais a conta. Deixa eu dar um bom dia para elas também, a Brenda e também a Bruna. A Brenda, bom dia. Bom dia. Tudo bem, animada? Tudo ótimo. Olá, mais um Oi, deixa eu pegar rapidinho. Tudo bem, Bruna? Bom dia, tudo bem? Bora pra mais um Real Cap, a marca da sorte, Jota! Beleza, Rodrigo? Deixa eu chamar então a premiação de hoje pra você conferir. Veja aí. Hoje, domingo 16 de outubro, o Real Cap quer mudar a sua vida e de sua família. Você que comprou seu Real Cap na promoção Compre um e Leve 2. Ou como da Sorte, compre dois e leve quatro. Compre 10 e leve 20. Boa sorte! Lembrando que é tripla chance! Veja a premiação de hoje! Tem 10 mil reais no primeiro prêmio! 10 mil no segundo! 10 mil no terceiro! 10 mil no quarto! E no quinto prêmio, 80 mil reais! Tem mais! 30 giros da sorte do valor de mil reais cada! Prepare-se, reúna toda a família, que hoje tem muita emoção e alegria! Pegue o seu Real Cap, que já iremos começar os sorteios de hoje, e boa sorte! Real Cup, a marcada sorte, Real Cap é demais! Essa premiação tá demais nesse domingão, né gente? Boa sorte pra você, mas antes, Rodrigo, deixa eu cumprimentar também o nosso auditor, o doutor Danilo Lira. Alô, doutor, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Jota Sobrinho. Tudo em conformidade, o sorteio do Real Cap tá autorizado. Os meninos também da TI que vão representar você aí de casa. São eles, o Orlando e o Jonathan. Tudo bem? Bom trabalho, gente. Bom trabalho para toda a nossa equipe. Olha, já vamos para o nosso primeiro prêmio. Gente, são 10 mil reais em grana viva no primeiro prêmio. Mas antes, vamos conferir os ganhadores da semana passada. O primeiro prêmio, 10 mil reais, foi ele o feliz ganhador. Emerson Adão de Souza Amaro, de Goiânia, com Real Cap número 0298-459. Comprou com a Beatriz, na Regional Bandeiras. Hoje, 16 de outubro, vai ter mudanças de vidas aqui no Real Cap. Hoje será o seu grande dia de sorte. Você já sabe, ao adquirir o seu Real Cap, você estará ajudando a Casa de Apoio São Luís a ajudar centenas de pessoas. Está chegando o primeiro prêmio de hoje. São 10 mil reais. Primeiro prêmio são 10 mil reais em dinheiro. Grana viva, grana boa para você que tá acompanhando. O nosso Real Cap é a marca da sorte aí na sua casa. Vou pedir a Brenda e também a Bruna pra colocar as dezenas aqui no nosso Globo da Sorte. Enquanto as meninas colocam, vamos mandar abraço para quem tá acompanhando a gente, ô Jotinha. Bom, vamos sim, Rodrigo Barbosa. Olha, você encontra o Real Cap aqui em Goiânia, gente. Olha, na banca Alaí, no setor Pedro Ludovico. Encontra o Real Cap também na ferragista do Japa, gente. Lá no Jardim América, na banca do Batata, também no Parque Amazônia, papelaria Aquarela no Parque Anguera, localiza aí no Jardim Itaipu, Rodrigo. Abraçar os nossos amigos em Jataí, bom dia, cidade linda de Jataí, acompanhando o nosso Real Cap é a marca da sorte. Pessoal aí do Senhor Dias, vendedor pé quente, no supermercado Aliança, bom dia. Abraços para Loures Bar, do Senhor Loures, também Tech Center, da Senhora Iracema, beijo pra você, meu anjo. E também na rede Atacadão um Supermercado Três Pontas, nesses locais você encontra o nosso Real Cap, a marca da sorte, Jotinha. Ainda aqui em Goiânia, Rodrigo Barbosa, você encontra o Real Cap é, no Platini Silva, setor São José, restaurante Sabor Maior, no setor Aeroviário, ainda na Banca do Paulo, no, na rodoviária do Dergo e no lanche Sete Copas, setor Caravelo. Alô, você de Anápolis, bom dia. Rodrigo, onde que eu encontro aqui o Real Cap, a marca da sorte, na cidade de Anápolis? Olha, em Anápolis, na Luna Presentes, na Banca do Marcinho e também na Drogaria Mais Vida. Esse local, aí você encontra o Real o cap é a marca da sorte, dezena já no globo, isso vamos acionar, Brenda e Bruna, vamos começar, vamos, vamos para o nosso primeiro, primeiro prêmio, vamos lá então, Opa, 10 mil, 10 reais mil reais, em Grana Viva, é Gente, Viva, boa sorte, tá apenas começando, primeira dezena na sua tela, dezena 13, marca a dezena 13, é a primeira dezena que pintou, boa sorte para você, aonde quer que esteja, obrigado, tá pela companhia, pelo carinho, mais uma dezena agora, 32, dezena 32 apareceu, aí na tela da TV Serra Dourada, afiliada, SBTG mais uma, agora é a 15 Dezena 15 na sua tela Vamos marcar, e acreditando na sorte São 10, 10 mil reais Para você, olha agora 31 Marca a dezena 31 Apareceu a dezena 31 na tua telinha Mais uma, é agora 26 Marca a dezena 26 Dezena 26, como diz a Taera Cristina, chama, chama a dezena Que ela vem e acredite na sua sorte Agora marca a dezena 51 Apareceu a dezena 51, então marca A dezena 51 na tua tela mais uma, agora é a 3, marca a dezena 3 e boa sorte, mais uma, mais uma, agora é a dezena 1, um. marca a dezena 1, um. alô pessoal em Mineiros, pessoal em Goiatuba, alô bom dia pra você de Caldas Nova, cidade linda, gostosa, águas quentes, acompanhando do nosso Real Cap, obrigado viu pela audiência, agora 59, marca a dezena 59, alô pessoal no Facebook, bom dia, amigos aí do Face, agora é a 23, marca a dezena 23, apareceu a dezena 23, então marca a dezena 23, mais uma, agora é a 30, marca a dezena 30, apareceu a 30, então marca a dezena 30, mais uma, agora é a 60, marca a dezena 60 Marca a dezena 60 que apareceu. Agora é a 38. Marca a dezena 38. E vai confiando. Vai acreditando na sua sorte Hoje você vai mudar de vida. Agora a dezena 9. Marca a dezena 9. Marca a dezena 9. Mais uma. Agora a dezena que vai aparecer a 50. Marca a dezena 50. Pintou a 50. Então marca a dezena 50. Mais uma. Agora é a 55. Marca a dezena 55. Alô, pessoal. No nosso Instagram também. Bom dia para vocês. Obrigado. Pela companhia, agora a dezena 33, marca a dezena 33, vai aparecer mais uma Agora é a 17 Marca a dezena 17 Esse é nosso real cap, é a marca da sorte Você mudando de vida, hoje primeiro prêmio Gente, 10 mil reais em geral Olha o barulho aí, ó. que gostoso Agora é a 8, marca a dezena 8, apareceu a dezena 8 Então marca a dezena 8, agora é a 25 Marca a dezena 25 Marca a dezena 25 Mais uma, mais uma, agora é 28, marca a dezena 28. Você na sua casa, ao lado da família, acompanhando o nosso programa, tomando aquele cafezinho gostoso, é bom demais, né? Agora e é 47, marca a dezena 47, pintou a 47, então marca a dezena 47, mais uma. Agora é a 41, marca a dezena 41. E no quinto prêmio, produção, tem o quê? Tem 80 mil reais em dinheiro no quinto prêmio, gente! Agora a é 57, marca a dezena 57, marca a dezena. 57, agora é a 44 marca a dezena 44 marca a dezena 44 e agora, mais uma agora é a 27, marca a dezena 27, apareceu a 27, então marca a dezena 27 e agora, marca a dezena 49, dezena 49 na totelinha da TV Serra Dourada, afiliada à SBT Goiânia agora é a 12, marca a dezena 12, pintou a 12 marca a 12, mais uma agora é a 6, marca a dezena dezena 6 na tua tela, marca a dezena 6, mais uma, mais uma chama, chama, agora é 21 marca a dezena 21 Jotinha, é isso aí Rodrigo Barbosa boa manhã de domingo pra você, a emoção começa a apertar agora o coração já acelera, por quê? Já foram 30 dezenas sorteadas e já tem dois Real Caps aguardando aí Rodrigo dois aguardando a dezena da sorte e a dezena pode ser essa, Sim. marca a 4 marca a dezena 4 é a dezena 4, ainda não Jota já tem 3 Real Caps aguardando Rodrigo, então marca 10, será que é a 10? Marca a 10, marca a 10 Ainda não, já tem 4 Real Caps aguardando, o coração acelera Meu Rodrigo. Deus do Meu Deus Deus. céu, quanta emoção Agora a dezena 42 Marca a dezena 42 42, Jota Bom, falta, agora já tem 7 Real Caps aguardando, Rodrigo Babola 7 aguardando a dezena da sorte. será que é essa? Vamos será? marcar, vamos juntos, vai 29, marca a dezena 29 Marca a dezena 29, Jota Já são 10 Real Caps aguardando a emoção aí, Rodrigo. Já são 10, agora é 34. Marca a dezena 34. Opa! Opa! Opa! Opa! 10 mil reais em grana viva. Apenas um ganhador, Jotinha. Que maravilha. Que maravilha, hein? Pronto vai ser, hein, Jotinha? Será que é ele ou ela? Conta pra gente o Condefab o número certificado. O certificado, Rodrigo, é 0,336, 336. Olha só, 0,336. 336 Vai pra onde, Rodrigo? Vamos ver Vamos ver quem leva, pode dizer, olha, tá aqui, vai ficar pra Goiânia Goiânia, pré-capital no Parque Ateneu Pessoal do Parque Ateneu, bom dia Aí pertinho do Parque das Laranjeiras Exato. Alexandre Vial Pereira de Alcântara Alexandre Vial Pereira de Alcântara Olha, ele comprou na regional Da Vila Brasília, show modas E leva Jota, 10 mil reais em Grana Viva. Parabéns, né, Rodrigo? Parabéns certo. Que maravilha, gente, esse é o nosso Real Cap. A marca da sorte, vamos conferir agora A premiação da semana que vem já o estresse. Você quer sombra e água fresca? Receba uma chácara para você relaxar. É o quinto prêmio do próximo domingo no Real Cap. Tem mais R$ mil reais do primeiro ao quarto prêmio e 30 giros no valor de um mil reais cada. Só o Real Cap tem. Compre um e leve dois por 15 reais. Só o Real Cap tem o combo da sorte. Compre dois e leve quatro por 20 reais. Compre 10 e leve 20 por 50 reais. Compre pelas nossas plataformas ou nos pontos autorizados. É tripla chance! Essa é sua chance de ter uma vida nova. Compre agora o seu Real Cap e ajude a Casa de Apoio São Luís. Domingo, 23 de outubro, tem muito dinheiro e uma lindíssima chácara te esperando no Real Cap. Real Cap, realizando sonhos, mudando vidas, a marca da sorte. Esse é o nosso Real Cap é a marca da sorte, Gente, premiação da semana que vem Ô Jotinha, no quinto prêmio, Sim. tem uma Chácara. Você Meu tem Deus. chácara, Jotinha? tinha? Ah, eu não tenho, mas é um sonho, né, Rodrigo? Mas você gosta. Ah, quem não gosta de uma chácara? Não, domingão numa chácara, fazer aquele franguinho caipira, Lazer, né? com, aquele, com aquele piquezinho, gente, Qualidade. é bom demais É a nossa premiação da semana que vem, olha do primeiro ao quarto prêmio são 10 mil reais, você pode hoje hoje mesmo, já passar em um ponto de vendas, onde você compra o nosso Real Cap. você compra um e leva 2, você compra um e ganha mais um, compra um e leva mais um por apenas 15 reais. Aí com 5 reais a mais, o que, que você faz? Com 20 reais, você compra dois e ganha dois Real Cap por apenas 20 reais. São quatro, não é isso? Tem o nosso combo também. Você compra 10 e ganha mais 10, são 20 por apenas 50 reais. Pode comprar também, criatura. 20, 20 e ganhar mais 20 por apenas 80 reais. Esse é o nosso Real Cap, a marca da sorte, mudando vidas, né, Jotinha? É verdade, Rodrigo Barbosa. E aí... Ainda tem 30 giros, olha, de mil reais cada. Vale a pena você participar, boa sorte para você. Agora eu quero despertar atenção, olha, em Caldas Novas tem sede nova, novidade por aí, veja só. Alô, meus amigos de Caldas, nós estou aqui na mega inauguração da nova sede Real Cap que fica localizada na Avenida Coronel Bento de Godoy ao lado da Unitingas, representada pelo nosso regional do Hírio. grande parceiro Real Cap E agora venha comprar o seu Real Cap da nossa vendedora pé quente, grande Márcia. Como vai, Márcia? Real Cup, a marca da sorte. Deixa eu mandar um forte abraço, pessoal, no supermercado Santa Luzia. Tá assistindo a gente na cidade de Jataí. Obrigado, viu, pela audiência. Obrigado pela companhia, Jota. É verdade, eu aproveito também o Rodrigo, ainda aqui em Goiânia, no setor Santa Rita, você pode comprar o Real Cap na Banca Santa Rita, a Revistaria União e na cabine do Edson. Gente boa. Beleza, gente, vamos para o nosso segundo prêmio, nosso segundo prêmio. Mas antes, os ganhadores da semana passada. O segundo prêmio, 10 mil reais Foi ele, o feliz ganhador Antônio Rodrigues Fernandes De Senador Canedo Com o Real Cap número 0179 253 Alô, meu povo Olha aí, nós estamos aqui em Senador Canedo De frente à Loteria Morada da Sorte Onde saiu mais um belíssimo Ganhador que ganhou sozinho A bolada de 10 mil reais Comigo ele aqui, o Sr. Antônio Rodrigues Fernandes Senhor Antônio, conta pro pessoal de casa Como é que foi a emoção quando o viu que o senhor ganhou 10 mil reais sozinho? A emoção foi uma emoção maravilhosa, uma coisa de Deus mesmo, entendeu? Uma coisa assim que já há algum tempo que eu venho comprando o Real Cap entendeu? E sempre aquela esperança de um dia ser ganhador. E nesse domingo, dia 9, foi com certeza, saiu saiu a minha vez, entendeu? É isso aí. Então o senhor aconselha o pessoal de casa a comprar o Real Cap Com certeza. Pode comprar porque o trem é sério, entendeu? O trem aqui é garantido, é coisa... Garantida mesmo, é coisa de Deus, é show de bola, pode comprar. É isso aí, aqui no Real Cap você compra, você ganha. Real Cap é a marca da a sorte! Marca da sorte. Real Cap é demais! O segundo prêmio de hoje são 10 mil reais. Segundo prêmio são 10 mil reais e lembrando que daqui a pouco vou desprodução no do prêmio, tem 80 gente, 80 mil reais em Granada. viva. tenho certeza que você vai mudar de vida. Antes do segundo prêmio, vou pedir às meninas para colocar as nossas dezenas aqui no nosso globo e tem ganhador do primeiro prêmio na linha, Jota? Tem ganhador, a gente vai para o Parque Ateneu, vamos falar com o Alexandre Vinhal Alô Alexandre, bom dia! Oi Alexandre! O Alexandre tá na linha aí, produção? Caiu a ligação do Alexandre? Alexandre Vial para que ateneu. bom dia! É o Cap. Ele ganhou, ele foi o ganhador do primeiro prêmio, hein? Desligou, caiu, caiu a ligação. A ligação hein, rapaz? Já acho que ele ficou emocionado. É muita emoção, Ficou né? emocionado, ficou nervoso, falou assim: não, vou falar que essa turma não. <risos> mas Alexandre ah. Vial, um parabéns pra você, meu irmão. Ganhou 10 mil reais em grana viva. A Brenda e também a Bruna já colocando aqui, Jota. Sim. As dezenas, nosso Globo. Vamos para o nosso segundo prêmio, valendo 10 mil reais, mas tem abraço aí, vamos lá. Tem, tem, tem abraço, olha, em Santa Helena, vamos abraçar. O pessoal pode encontrar o Cap lá na Altas Horas, Bebida Gelada, é, Mini Preço Mercearia, Farmácia do Caio, no Foto Rodrigues, a galera tá atendendo a lá nossa com carinho. A é esperto, já esperta, já contato de novo com o Alexandre. Alexandre, já Viel, para que atendeu. bom dia, Cap, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Tava acompanhando o nosso programa? Agora eu tô acompanhando, rapaz, eu Agora tava até tá com... Mas você já sabe da notícia já, Alexandre? Já sei, sim, graças a Deus. Oh. Ganha 10 mil reais em grana. Viva, Alexandre! Parabéns lindo. pra vai você, viu? Conta. É, Maravilha, vai pagar as continhas. Tá Hoje já pode fazer aquele almoço especial de domingo também por conta do Real Cup. Tá bom, Alexandre? Tá bom. É, um emo... é, um emo... é, um abraço. é uma emoção forte. É uma é emoção forte. Forte abraço pra para você. Parabéns, Alexandre. Um abraço. Jota, vamos para o segundo prêmio? Ponto. Vamos ao segundo prêmio. Tá na hora. Vamos lá, 10 então. 10 mil reais. reais. Vora, Jota! Oh, bora, Jota! Bora! 10 mil reais para você, o segundo prêmio, já aparecendo aí o 36 para você marcar, gente. Olha que bacana, né? Pessoal ganhando, comemorando e fazendo a festa da manhã de domingão. E você marcando o Real Cap, o 36 aí pra marcar. Marca também o 15, o 15 já chegando. Vamos lá então. Marcou 15, vai marcando e comemorando essa emoção. É forte, domingão, tá valendo, aí 51 pra você marcar também. Marca o 51. Olha o 51 pra você marcar. Marca, marca, marca. O 52 é uma sequência. Você marcou o 51, agora marca o 52 e segue. Vamos lá então. Agora tem o 24, marca o 23. O 24 do seu Real é a marca da sorte. Já subiu o 24 no Globo da Sorte. Já subiu também o 39, já vai marcando Olha o 39 aí, marca E comemora, marca no meio, marca em cima Marca embaixo, é tripla chance É o 39, marcou, agora o 18 Marca também o 18 aí no seu real cap Você tem o um 18 aí? Então marca Marca e comemora, tem o 47 Agora pra você também, marca o 47 Olha o 47 aí pra você Marcar, é o segundo prêmio, valendo 10 mil reais, essa grana Vai pro seu bolso, ah, eu acredito Vai nessa, marcou o 47 Agora já tem o 28, marca o 28 no seu Real cap já subiu do Globo da Sorte o 28, já marcou, agora marca o 30, olha o 30 aí, olha o 30 aí vai marcando e comemorando, olha o 30 marcou também, já subiu no Globo da Sorte o próximo é o 60, olha o 60 pra você marcar, marca o 60 valendo o Real cap a marca da sorte já marca o 49 também, marca o 49, o 49 chegando, chegando 49 aí, marcou o 49 agora tem o 34, marca o 34 marca o 34, marca o 34 no seu Real cap marcou o 34, agora você vai marcar o 41, marca o 41, olha o 41 aí gente, esse esse 41 chegou, agora já chega também o 50, olha o 50 pra você marcar, marca também o 50, é o segundo prêmio, valendo 10 mil reais pra você nessa manhã de domingão, marcou o 50, agora tem um, um. marca o número 1, um. olha o 1, um no seu real cap, tá aí ó, pra você marcar, que beleza, agora tem o 42, vai marcando o 42 no seu real cap também, marca o 42, marcou o 42, vai marcando e comemorando, olha o 42 aí, agora tem o 56, marca o 56, marcou o 56, que coisa boa, vai marcando e comemorando é o um domingão, né gente? Agora tem o 3 para você marcar também, marca o 3 no seu real cap, vai marcando, comemorando sentindo essa atmosfera, essa emoção bacana, agora tem o um 12 olha o 12 para você marcar também, vai marcando aí é o segundo prêmio, é din, din é dinheiro aí no bolso, são 10 mil reais pra você, marcou o 12 agora tem o 53, marca o 53 vai marcando e comemorando, o 53 já chegou também para você marcar, a próxima já subiu no globo, ela aparecendo aí, é o 20 marca o 20, olha o 20 aí no o Real Cup, vai marcando, vai marcando e comemorando, marcou 20, agora tem o um 19, marca o 19 pra você no seu Real Cap. o 19 já chegou, chegou, chegou chegando, hein, agora tem o um 35 marcou o 35, que bom que bacana, vai marcando então é o 35 aí, agora a próxima do Globo da Sorte já pintando na tela, é o 46, já pintou aí o 46 vai marcando então, marca o 46 é o Real Cap, a marca da Sorte, marcou 46, tem o um 9, marca o 9 olha o 9 aí pra você marcar e comemorar, o 9 chegando, chegando no no seu Real Cap também, agora tem o um 59 Marca o 59, é o 59 Chegando também para você marcar e comemorar 59 no seu Real Cap, agora já tem O 11, olha o 11, o 11 Já chegou legal, olha o 11, marca aí Marca aí, a próxima do Globo da Sorte já tá Aparecendo também, é o 27, é o 27 É o 27, marca aí O 27, tia... ô, ô Rodrigo O 27 já pintou na área, meu irmão Olha que maravilha, olha já tem um Real Cap aguardando, a dezenas Da sorte até agora, foram sorteadas 29 dezenas, valendo 10 10 mil reais em Grana Viva, Jota. É isso aí, Rodrigo Barbosa. É o seguinte, gente. A partir de agora, o coração já começa a acelerar. Marca o 14. Marca o 14. Já apareceu o 14. Marca o 14. Marcou. Beleza. Próximo do Globo da Sorte é o 31. Marca o 31. Olha o 31 aí chegando. Olha o 31. Marcou. Beleza. 10 mil reais para você. Marcou o 31. Marcou o 31. Agora tem o um 38. Marcou o 38. Olha o 38 já chegando. Aperta a emoção. É o 38. Vai marcando aí. É o 38. Agora já tem o um 6. Marca o 6 também. Olha o 6, olha o 6, olha o 6, Rodrigo. Opa, já foram 33 dezenas rosteadas, 3 aguardando a dezena da sorte, Jota. Imagina essas famílias aí, três, hein? Nossa. Olha só que bacana, agora já tem o 4 para você marcar, marca o 4, olha o 4 aí, olha o 4 aí, chegando, chegando, chegando, chegando, legal. É o 4, vai marcando, vai sentindo essa emoção, agora já tem o 22 na tela para você marcar, marca o 22, olha o 22, aí, Rodrigo. Já são 6 aguardando a dezena da sorte, calma, respira, calma, respira. muita respira. calma nessa hora. É isso, Rodrigo. Rodrigo, agora o 45, gente. Será que é o 45? Olha o 45. Já são 13, aguardando a dezena da sorte. Meu Deus do céu, Jota! Que que é isso? Ave ah, Maria agora tem o 48. O 48 já chegou aí. É o 48, já 48. São 29, 29, aguardando a dezena da sorte. Gente, é o segundo prêmio. 10 mil reais pra você. O 16 apareceu. Será que é? Olha o 16 aí. Olha o 16 oh! aí. E vai, né, Rodrigo? Dois ganhadores. Dois ganhadores. dois ganhadores. dois ganhadores. É bom, né? É Boas famílias felizes. É verdade. Cinco mil pra cada. Aí, tá Olha, certo. Olha, ganhadores agora, no primeiro certificado. Certificado, Jota. 0056 0056-590. Vamos saber quem é o ganhador ou a ganhadora. Conta pra gente, Jotinha. Olha, vai ficar aqui, ó, no Jardim América, Goiânia. Quem leva, ó, Rodrigo? É o Álvaro Rodrigues. Ele comprou lá na ferragista do Japa, cara. Regional Flamboyan, hein? Regional Flamboyan comprou, um comprou o combo. Combo? Comprou o nosso combo. E leva. É um dos ganhadores do segundo prêmio. 10 mil reais em grana viva. Jardim América me lembra. Hoje no CEPAL de Jardim América Exatamente. tem um pastelzinho gostoso, viu, J? Uma feira bacana lá, né, rapaz? Segundo ganhador. Vamos para o segundo ganhador. Abraço, meus amigos feirantes, Certificado, Jota. 0,312, 447. Certificado 0,312, 447. Vamos ver quem vai dividir aí com o primeiro ganhador, Rodrigo. Diga aí. Cidade de Trindade, a nossa cidade santa, né? Oh. Bairro Ponta Caiana. Marcos Ferreira dos Santos. Oi, Marcos Ferreira dos Santos. Parabéns pra você. Ele comprou na região Noroeste, no Castro Distribuidora Robets. Oh, e leva, então, um dos ganhadores. Leva 5 mil, né? Um dos ah, ganhadores exatamente. do segundo prêmio. 10 mil reais Valeu. em grana viva. Que maravilha. Gente, lembrando, Jotinha. E na semana que vem, no quinto prêmio, gente, tem uma chácara. Já pensou? Você pensou a cabeça da semana? Nessa chácara maravilhosa Vamos conferir a premiação da semana que vem Tchau, estresse Você quer sombra e água fresca? Receba Uma chácara pra você relaxar É o quinto prêmio Do próximo domingo no Real Cap. Tem mais 10 mil reais Do primeiro ao quarto prêmio E 30 giros no valor de 1 mil reais cada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 Domingo, 23 de outubro, tem muito dinheiro e uma lindíssima chácara te esperando no Real Cap. Real Cap, realizando sonhos, mudando vidas, a marca da sorte. Gente, viu só aí que premiação, hein? Tá demais, hein? Domingo que vem, não perde não, tá valendo. Agora eu quero falar também da Riscadinha do Cerrado, que tá espetacular lá, tem modo, tem dinheiro, tanta coisa boa, vale a pena. Veja aí, veja aí, gente. Arriscadinha Pachim. do cerrado, nova edição. Pera. Então, mandou a bandeira Arara Azul. Goia, João de Barro e Arroleta Arriscadinho do Cegado, azul Roleta. Então mandou a bandeira, custa apenas 4 reais. E tem edição especial: João de Barro e Araguaia. Essas custam apenas 5 reais. É dupla chance. Riscando, achando três imagens iguais, você ganha na roda prêmios espetaculares. Tem dinheiro, rua Foto, casa e muito mais! A Riscadinha do Cerrado é o maior sucesso! Além de concorrer a prêmios sensacionais, você estará ajudando a Casa de Apoio São Luís a abrigar centenas de pessoas portadoras de câncer. A Riscadinha do Cerrado você encontra em todos os pontos de venda do RealGap! Mas é Riscadinha do Cerrado! A riscadinha do Cerrado, gente, é um sucesso. A Brenda tá segurando aqui, ó. Tem a Araguaia, tem o João de Barro. Enfim, você pode escolher, dar uma passadinha hoje mesmo nos pontos de vendas onde você compra o nosso Real Cap, a marca da sorte, e adquira aqui, ó. As nossa riscadinhas são prêmios sensacionais todos os dias, Jota. Todos os dias. riscadinha é um sucesso, gente. Vale a pena você participar. Mas agora, Rodrigo, eu quero chamar. Olha, o terceiro, o terceiro prêmio, mas antes vamos ver quem ganhou na semana passada. O terceiro prêmio, 10 mil reais, foram dois ganhadores. Vinícius Bernardo Borges, de Quirinópolis, com o Real Cap número 0197455. <risos> Assim, a gente participou muito tempo, né? a gente nunca tinha ganhado, a gente nem sabia também. Quando a notícia veio, foi muito maravilhoso, tá? Parabéns. Tá Pessoal, que não no meu local, tá? O que você fala com essa galera lá? Pessoal, vamos comprar e acredito que te dá certo confia Tá esperando o quê? Vem com a dona taquete, que eu tô lá equipe do bronze. E essa equipe é a, a convida essa galera pra comprar o meu e só? Pessoal, vem aqui no meu carro e tá, é a equipe do bronze. Tá esperando o quê, gente? Vamos parar aí a então, dando. por que ele ganhou? Maria dos Santos Freitas, Lu e Divina de Goiatuba, com Real Cap número 0531 663. Opa moçada, mais uma vez aqui na nossa querida cidade de Goiatuba. Ó, domingo passado, mais chuva de ganhadores aqui na nossa querida cidade de Goiatuba. Tá aqui, ó, nossa amiga Ângela, ela que ganhou a metade do terceiro prêmio, feliz da vida. Vai rachar 10 mil, 5 mil na mão, feliz da vida, querida? Nossa, muito feliz. Aqui a família tem quente, né? Aqui muita gente oh. ganhou da família, não é verdade? Maria de irmão, é, filhas, beleza pura, muito obrigado por é, é, é, você acreditar no Real Cap. Continue comprando, é, é. continue colaborando com a Casa de Apoio São Luís, Regional, região Você fica muito feliz quando tem ganhador com a gente muito aqui, na verdade, verdade, que é verdade, Rejane? temos ganhadores aqui em Goiatuba. Já são mais de 450 prêmios distribuídos em Goiatuba e mais de 2 milhões e meio de reais. Opa! Esse é o Real Cap, marca da Fumba tá ela. Grita Real Cap é a marca da Fumba o terceiro prêmio de hoje são 10 mil reais. Oh, e lembrando, Jotinha, amigos que acompanham o nosso Real Cup, a marca da sorte, logo após o Real Cup, tem o nosso alfabeto premiado Daqui a pouquinho, hein? mais chances pra você ganhar dinheiro nessa manhã de domingo Vou pedir a Brenda, mais a Bruna novamente pra colocar as nossas dezenas aqui no nosso Globo e tem ganhador na linha, Jotinha Muito bem, Rodrigo Barbosa, é um dos ganhadores do segundo prêmio, vou lá pro Jardim América Vou falar com o Álvaro Rodrigues Alô, Álvaro, bom dia, Oi, tudo bom bem? Bom dia É um prazer, eu sou o um Jota Sobrinho aqui do Real Cup Amigo, ah, tá tô, tudo tô, bem? Tô feliz demais, viu? Tá feliz? Você tava assistindo pra programa e Álvaro? Tá, tá programa, um pouquinho. Abre o botão aqui. Ah. E eu olho, eu a pedra. <risos> tá fazendo uma <risos> festa, tá né? você mora aí no Jardim América. Já pode fazer o seguinte: um dos ganhadores do segundo prêmio são. Ah. R$ claro, mil reais, né? Ó, faz o é. vai na feira aí no Cepal de Jardim América. Já compra aquele franguinho caipira. Já paga parcel para toda a turma aí que você foi o ganhador do segundo prêmio dos ganhadores. E leva 5 mil. Cinco mil reais em grana. Viva, Álvaro! E Obrigado, viu? <tos> Parabéns pra você, viu, meu irmão? Obrigado, viu? E continue sempre, tá? Acompanhando o nosso El Capo a marca da sorte, tá bom? Tá bom, como é que faz com vocês agora aí? Ó, um abraço, um abraço, alegria, a um abraço, né? que Jardim. alegria, né? Quem não, já, quer, já, quem não já, quer ganhar uma quem grande Quem não quer abraço, ganhar, né? Ele já pode comentar TV né? Com a família, com os amigos, com os vizinhos, inclusive lá na feira do São Paulo. Né? E pode falar, ó, oh, ah. ganhei lá no Real Cap, compra Exatamente. você também. compra ah, você também. compra você também. Aliás, por falar nisso, você pode ah. aproximar né, o, a câmera do seu celular, aqui que nosso QR Code diz, produção, que aparece na sua tela, e já comprar hoje mesmo o nosso Real Cap, a marca da sorte. Vamos, então? Vamos. É o nosso terceiro prêmio. Terceiro. terceiro, 10 Eu mil terceiro reais. Mil Vem com mil comigo. Vamos ali. Jantar na garganta. Olha a primeira dezena que aparece é a dezena 8 Marca a dezena 8 na sua tela Dezena 8 é a nossa primeira dezena Valendo no terceiro prêmio 10 mil reais. Agora é a 3. Dezena 3. Marca a dezena 3. Mais uma. Bora. Chama. Chama que ela vem. Agora é 34. Marca a dezena 34. Dezena 34 na sua tela. Mais uma. Alô, Lara Mistela. Sinomar. Beijo pra vocês, meus amores. Aí no Jardim América. Dezena 22 agora na tela. Dezena 22. Alô, Luiz Paulo Júnior. Abraço pra você, meu irmão. Agora a dezena 49. Marca a dezena 49. Dezena 49. Mais uma. Agora é a 50 Marca a dezena 59. Dezena 59 na tela. São 9 horas 31 minutos ao vivo. Aqui na tela da TV Cerca Dourada, Filiada SBT Goiânia. E também nas redes sociais. Marca a dezena 4. Dezena 4 na sua tela. Marca a dezena 4. Esse é o nosso réu cap. A marca da sorte. Agora é 60. Marca a dezena 60. Dezena 60 aí na sua tela. Mais uma. Mais uma dezena. Agora é 41. Marca a dezena 41. Marca a dezena 41. Alô. Você em Morrinhos Goiás Bom dia Morrinhos Agora é 25, marca a dezena 25 Você no Facebook, no Instagram, no Youtube Obrigado pela companhia Agora a é dezena 9, marca a dezena 9 Pintou a 9, então marca a dezena 9 Mais uma, agora é dezena a dezena 14 Marca a dezena 14 Marca a dezena 14 Ótima sorte para você, acredita Acredita, 10 mil reais vai ser teu Agora é 31, marca a dezena 31 Marca a dezena 31 Mais uma dezena agora a dezena 50, marca a dezena 50, marca a dezena 50, mais uma dezena, e agora qual que será? Qual é a 55? Era a 55 que você queria, então aí ó, risca aí ó e risquei a 55, agora é a 43, marca a dezena 43, marcou, a dezena 43, mais uma, agora é a 24, marca a dezena 24, apareceu a 24, então marca a dezena 24, mais uma, agora é a 7 marca a dezena 7 marca a dezena 7, boa sorte, vai confiando, vai confiando, 10 mil reais gente, é 10 mil reais agora é 57, marca a dezena 57, marca a dezena 57, produção, quinto prêmio já já, vale o quê? 80 gente, 80 mil reais em grana viva pra você mudar de vida agora é 33, marca a dezena 33, marcou? a dezena 33, então boa sorte, e agora a dezena 38, marca a dezena 38, dezena 38 na tua tela, marca a dezena 38, agora é 28 marca a dezena 28, dezena 28, apareceu então marca agora é 40, marca a dezena 40, apareceu a 40, então marca a dezena 40, mais um uma, mais uma dezena, agora é 18, marca a dezena 18, marca a dezena 18, e agora, qual dezena que você quer, essa daqui ó, a 47 então marca a dezena 47 dezena 47 na tua tela, mais uma, agora é 16, marca a dezena 16 marca a dezena 16 daqui a pouco hein, tem o nosso alfabeto premiado logo após o Real Cap. agora é a 2, marca a dezena 2, marcou a dezena 2, então marca aí ó, a 2, e agora, e a... Agora é 19, marca a dezena 19, marca a dezena 19, mais uma, mais uma dezena, a 56, apareceu a dezena 56, dezena 56, e agora é a 48, marca a dezena 48, Jota. É isso aí, Rodrigo Barbosa, que manhã encantadora, é o Real Cap, a marca da sorte, e já foram 30 dezenas sorteadas na sua manhã, hein, Rodrigo? Já foram 30, 30 dezenas sorteadas, agora marca 27, marca a dezena 27, é a 27 que você queria, então marca a dezena 27, Jota, olha Já o coração. Já um Rodrigo. Ai meu Deus, Já muita tem. calma, Já muita tem calma, um. calma, calma, calma, calma. Agora 17, marca a dezena 17, marca a dezena 17. Já tem dois, real cap aguardando. Agora é 32, marca a dezena 32, marca a dezena 32, Jota. Já tem três, real cap aguardando, prepara suas emoções aqui. Aí Ai, gente. é o Real Cap. Ai, gente. Marca São 3 Agora é 44. Marca a dezena 44. Marca a dezena 44. Seis, seis famílias, seis Real Caps aguardando. Será que agora, Jota? Será? meu Deus. Será que agora? Opa, a cinco? Opa. É a cinco? É a cinco? É opa! Opa! a cinco? Opa! Confiei na cinco, hein? Confiei na cinco. Olha, o ganhador sozinho leva a premiação de 10 mil reais no terceiro prêmio. Certificado vai aparecer agora aqui na tela para gente. Já tinha certificado, Jota. É o 0423-696, Rodrigo. Vamos ver. Quem vai levar sozinho aí esse terceiro prêmio, né? Terceiro prêmio, sai para a cidade de Intubiara, cidade linda, Intubiara, bairro Jardim Liberdade, comprou na regional de Intubiara, Paulinha Pequente. Paulinha Pequente. Essa Paulinha Quente, é o ganhador, Jota. É o Edio Alves Borges. Alô, Edio. Parabéns. É Edio editor, Alves né? Borges comprou o nosso combo, comprou combo. 10 real cap, ganhou mais 10 por apenas 50 reais, que maravilha, né? E se deu bem, né? E se deu bem. É Gente, e a nossa premiação da semana que vem, quinto prêmio, tem um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 Eu adoro, gente, mudando vidas, muda vida mesmo. Olha, lembrando que é o Cap você compra aqui, ó. A Breda tá segurando, você compra você compra um, né, e leva mais um por apenas 15 reais. Tem a opção também de você comprar dois, levar mais dois por apenas 20 reais. E tem também o nosso combo, né, Jota? É verdade, Rodrigo Barbosa, é mais chance pra você. Você tem opção aí de ter mais chance pra levar o um prêmio pra casa. E a gente vai trazer o um VT pra você conferir conosco, veja aí. Você já comprou seu Real Cap desta semana? Pega essa dica! Quer ter muito mais chances de ganhar o seu Real Cap? Então corra e adquira agora o Combo da Sorte! Você compra dois e leve quatro por 20 reais! Ou compre 10 e leve 20 Real Cap por 50 reais! Compre nos nossos pontos autorizados pelo WhatsApp, app ou site! Escolha o Combo da Sorte que combina com você! São muito mais chances para você ganhar e mudar de vida! Real Cap, realizando sonhos, mudando vidas, a marca da sorte Vocês viram aí como é fácil gente, é o Real Cap, a marca da sorte Bom, vamos agora ao quarto prêmio, mas antes vamos ver quem ganhou na semana passada o quarto prêmio, 10 mil reais. Foi ele o feliz ganhador. Valdemar Pires dos Santos, de Aparecida de Goiânia. Com o Real Cap número 0073-176. Oi, pessoal. Hoje eu estou aqui na Regional do Garavelo, onde você compra, Adquire O nosso Real Cap é a marca da sorte. Ao lado do ganhador do quarto prêmio, levou 10 mil reais em grana viva. Seu Valdemar Pires dos Santos. Seu Valdemar, tudo bem? Graças a Deus, tudo bem. Melhor agora ainda. E feliz da vida. E feliz da vida. Porque ganhou 10 mil reais. Olha que checão maravilhoso. Vai fazer o que com os 10 mil reais? Rapaz, esse chegou em boa hora, né? Eu vou fazer um grande investimento. Vai fazer um investimento. E que tá também aquelas continhas? Também, também, que estão pendentes, né? Que maravilha. Para quem está em casa acompanhando o Real Cup, pode comprar que ganha mesmo. Pode comprar. Eu tenho sempre confiado. Toda semana eu estou aqui com a vendedora aqui. No ponto final aqui. E é a Shayla, pé quente, aqui daqui Regional Jornal do Garavelo. Shaila, pessoal pode participar por aqui na sexta e no sábado para comprar o nosso Real Cup, é marca da sorte. Vem comprar comigo, eu sou pé quente. Essa Shayla é pé quente, então dá uma passadinha aqui na cotatória do bairro Cardoso com o Garavelo. Parabéns então ao seu Valdemar ganhador, dos 10 mil reais em Grana Viva. O quarto prêmio são 10 mil reais. Pedi para as meninas colocarem mais uma vez as dezenas, então, de no nosso Globo. E vamos abraçar, né? O pessoal que acompanha o nosso Real Cap, a marca da sorte, Sim. em Tocozinho. Alô, pessoal, em Tocozinho. Aí no bar e Restaurante Toco. Abraço para vocês. Abraços para o pessoal em São Simão, no Visual Cabeleleiros, também acompanhando o nosso Real Cap J. Muito bem, olha, eu quero abraçar o pessoal de Castelândia. Lá você encontra o Real Cap. É, compre com o Atla Gomes, em Porteirão, Rodrigo. Adriana Lázara Araújo. Em Oruana, você vai encontrar o Real Cap. Lá no Bar do Recanto dos Amigos. Vai falar com o senhor, que é uma pessoa muito bacana lá. Ó, oh, você pode comprar também na comodidade. Pega o seu celular agora aí, criatura. Ó, oh, aqui, ó, oh, o WhatsApp, ó. Oh, 99322 é, eh, 9, É isso? Olha, é, eh, 99, 32, 26, Entra agora. Aqui, ó, oh, tá o WhatsApp aí, ó. Oh, na tua telinha, pode comprar agora. E concorrer à premiação da semana que vem, Jota. Você os meninos estão tá colocando. Você, ah, você falou da chácara, né? Já imaginou, hein? No quinto prêmio. prêmio. O quinto prêmio meu deu uma chacra Ó, vamos fazer a vamos, vamos comprar uma chácara com um campeão de futebol vou, vou Você é o nosso atacante Vamos levar não, o Alex o pra tiquim, jogar. Não, Levar o também. Tevanil né? também, Tiqui. Tevanil, Tiquinho. Gaúcho, a turma é boa. O, <risos> o Manivan o também vai jogar. Já, vai colocar, já bom, colocaram hein? as entradas? Vamos Vambora. então? Vamos Vambora. então, Vambora. 10 mil reais? Vamos, 10 mil 10 reais. Mil reais. É... Vamos lá, Jota. É o quarto prêmio. Vamos lá, 11. Marca o 11. Já tá aí na tela. Olha o 11. Marcou o 11. Então marca, marca o 11. É o quarto prêmio valendo 10 mil reais para você. Marca agora o 7. Olha o 7 aí na tela. Já marca também. Já subiu no Globo da Sorte. É o 7. Agora tem o 10. Marca o 10. É o quarto prêmio, gente. Chegou. Daqui a pouco tem o quinto prêmio. Valendo é o Real Cap. A marca da sorte. Agora tem o 50. Marca o 50. O 50 aí para você marcar. Valendo. Olha só, gente. Agora tem o 32. Marca também o 32. O 32 já chegou. Chegou bacana, hein? O 32 aí no seu Real Cap. Agora tem o 37. Marca o 37 também. Olha o 37 no seu Real Cap. Vai marcando e comemorando. 37. Agora tem o 26. Marca também o 26. Olha o 26 no seu Real Cap. Vai marcando e comemorando, gente. É só amanhã. Manhã encantadora, otimismo total, hein? Olha o 38 aí para você marcar também Já subiu o 38 e já está na, na, na, sua, na, na sua tela 38 aí, agora tem o 27, marca o 27 27 também já aparecendo aí no seu Real cap Pode marcar, comemora, aproveita para comemorar Tem o 43 também, marca o 43, vamos lá É o 43 do seu Real Cup. é a marca da sorte Marcou o 43, então marca agora o 24 Marca também o 24, o 24 já subiu o Globo da Sorte Aí lá aí, ó, o 24, então vai marcando e comemorando Agora tem o 2, marca Marca o 2, é o 2 da sua manhã, que bacana, o 2 vai marcando também o 2 que já apareceu aí, gente. Agora tem o um 29, marca o 29, o 29 já chegou também, é o quarto prêmio valendo 10, 10 mil reais pra você, são 10 mil reais. Olha o 58, marca o 58 aí pra você também marcar e comemorar, o 58 já chegou no seu Real Cup, vai marcando. Agora tem o 8, marca o 8, olha o 8 chegando também, marca, marca o 8 aí, olha o 8, Marcou o 8, agora tem o 13, marca o 13, o 13 no seu Real Cup, vai marcando marcando e comemorando, é o 13, é o 13, marca também, é o 13, já subiu no Globo da Sorte, o 40, já pintou na tela, tá ele aí ó, o 40, já... ele tá no seu Real Cap aí, o 40, então marca, agora tem o um 53, marca o um 53, marcou o 53 também, que já apareceu aí, agora você vai marcar o 20, marca o 20 no seu Real Cap vai marcando e comemorando, em cima, no meio, embaixo, é tripla a chance, marcou o 20, agora tem o um 45, olha o 45 para você marcar também, vai marcando aí, é o 45, marca o 45, agora tem o um 42, vai Mar... Marca o 42 também, marca o 42 também, pode chamar o vizinhança, pode chamar os amigos, os familiares, é o 42, agora tem o um 54, olha o 54 aí, olha o 54 aí, marcou, beleza, agora tem o um 35, marca o 35, olha o 35 na tela, já pintou aí o 35 no seu real Cup, a marca da sorte, agora tem o um 21, olha o 21 chegando, chegando o 21, vai marcando e comemorando, é o 21, é o 21 aí, agora tem o um 15, marca o 15, marca o 15 no seu real Cup também, vai marcando, esse é o o 15, para você marcar e comemorar, subiu aí o 15, já marcou, agora tem o um 17, marca o 17, é o 17 no seu Real Cup. a próxima já subiu no Globo da Sorte, já pintou também na tela, é o 31, marca o 31 no seu Real Cup. é o 31 chegando aí, é o quarto prêmio valendo 10 mil reais para você, agora tem o um 36, marca o 36, olha o 36 aí já pintando na tela, é o 36, marcou, agora tem o um 3, marca o 3 também, vai marcando e comemorando, o 3, a emoção aperta, agora tem o um 4, 4, na sequência 3, agora tem o 4, marca o 4 no seu recap marcou o 4, vai marcando, olha o 4 ali pra você marcar, agora já pintou o um 19, olha o 19 aí, Rodrigo. Opa, já tinha, foram 30. 30, 30 dezenas sorteadas, 30 dezenas sorteadas, olha só, valendo 10 mil guéis em dinheiro, Jota. É, a partir de agora o coração já acelera, né, Rodrigo? Como é que tá seu coração? Ih, rapaz, bate <risos> forte, agora tem 47, olha 47 aí no quarto prêmio, valendo, já valendo. Tem um, já tem um coração, já tem um, é o Cap aguardando a dezena da sorte meu Deus do céu, agora tem o 28 pra você marcar, marca o 28, olha o 28, 28 Rodrigo, já tem dois aguardando a dezena da sorte, chama chama, chama, chama, tem o 56 agora pra você marcar, olha o 56 será que é? 56 aí foi rápido o agora rápido, rápido o ganhador, né? mil reais, 10 mil reais Imagina né Rodrigo Vai aparecer pra gente o número do certificado Certificado aqui na tela gente Atenção, vamos ver, vamos ver Aí o certificado ó. Certificado 0190-176 0190-176 Ganhador ou ganhadora ganhadora, será hein Tá indo pra Santa Helena Rodrigo cidade de Santa Helena, mas Rodrigues comprou na região de Santa Helena, na Patrícia Barra do Tico, também comprou o nosso combo, o combo, o nome do ganhador é Lourenco Fernandes da Silva, deve ser Lourenço, né? Lourenco Lourenço, Lourenço, Lourenço Fernandes Lourenço, da é. Silva Lourenco Lourenço. também é bonito, é bonito também, diferente, é diferente, né? só sei que ele leva os 10 mil reais <risos> é o ganhador, <risos> é isso Ganhando Rodrigo Ganha os 10 mil reais, gente, Valeu. e a premiação hein, da semana que vem tá maravilhosa vamos conferir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 Só o Real Cap tem! Compre 1 um e leve 2 por 15 reais! Só o Real Cap tem o combo da sorte! Compre 2 e leve 4 por 20 reais! Compre 10 e leve 20 por 50 reais!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 Gente, que premiação maravilhosa, né? Do primeiro ao quarto prêmio são 10 mil reais, O quinto prêmio tem uma chácara e tem 30 giros da sorte que você pode comprar mil reais em grana viva. Olha, compra agora mesmo, através do nosso WhatsApp. Rodrigo, quero sair de casa agora ou não, então compra na comodidade. Tá o WhatsApp aqui, ó. O WhatsApp na sua tela, pode entrar agora e comprar o nosso Real Cap, a marca da sorte. Gente, você compra um e leva dois por apenas 15 reais, você compra dois e leva mais dois por apenas 20 reais, pode comprar 10 e levar mais 10 por apenas 50 reais, compra 20 E ganha mais 20 por apenas 80 reais Tá esperando o que, criatura? Bora mudar de vida? Aí vai convidar aí o Jotinha Na outra semana pra poder ir pra sua chácara essa Né, Jota? Chaca, olha, você que tá assistindo o Real Cup, hein? gente, atenção, essa chácara Tá esperando você, hein? Que maravilha, né, Rodrigo? Um super prêmio, né? Um super prêmio Jotinha, ah. e o nosso quinto prêmio? Demais, gente, espetacular Tá vindo de hoje aí, daqui a pouquinho Mas já vamos chamar, né, o vamos quinto chamar. prêmio Mas antes vamos ver quem ganhou na semana passada Veja Isso aí. O quinto prêmio, uma lindíssima casa, saiu para dois felizes ganhadores. Adalberto Souza da Silva, de Aragoiânia, com Real Cap número 0797-098, comprou pelo app na Regional Online. Roberto Xavier Malheiros Filho, de Goiânia, com Real Cap número 0754-518, comprou pelo site na Regional Online. Chegou a hora do quinto prêmio de hoje. São 80 mil reais. Lembrando que é tripla chance. 80 mil reais. Vou as meninas mais uma vez, a Brenda e a Bruna, para colocarem as dezenas aqui no nosso Globo. E tem ganhador do quarto prêmio na linha. E tem, né, Rodrigo? É Lourenço, não Lourenco, viu, Jota? É, então, bom dia para ele, Jotinha. Alô, Lourenço. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Você estava acompanhando o Real aí? Eu tava em casa, eu acabei de trabalhar, eu um bar, eu acabei de abrir e aí o menino ligou. Como que você recebe essa notícia aí, Lourenço? Bom demais, né? É bom demais, né? Eu segui você desde no dia que abriu o Real Cup, é. E você, vale a pena acreditar no Real Cap, Lourenço? Claro que, por isso que eu compro aí. Chegou aí pra você, né? Já cheguei, eu já ganhei no dia de ações. Dá notícia pra ele, Lourenço. Que daí. maravilha, ó, oh, você ganha então, meu irmão. 10 mil reais em grana viva! Parabéns! Ah, Domingão por conta, aí do Real Cap, ó. Avisa pra família, avisa pros amigos, fala assim, ó, pode comprar, que é que ganha mesmo, tá bom? E parabéns para você e continue sempre tenta, é, tentando a sorte aí, tá bom, Lourenço? Toda semana eu compro o giro da, de Cartela da Patrícia. Que maravilha, você que maravilha. Um tá combo, vendo? Sempre né? compra o nosso combo, né? É verdade. Aí, claro. levou 10 mil reais. Abraço para você, bom domingo. Valeu, meu irmão. Tá pra você aí também, obrigado. Forte abraço, tá até emocionado, tá mas emocionado. como que não se emociona? Vamos, né? Jatia, vamos pro quinto prêmio? Vamos pro quinto prêmio. Vamos embora, são Gente, 80. 80. 80 Ó, oh, vou dar 10 primeiro, Opa. depois você narra mais 10. Beleza. Beleza. Tá combinado. Vamos 80. <risos> vamos para a primeira dezena, 49. Apareceu a dezena 49, então marca a dezena 49. E agora é a dezena 23. Marca a dezena 23. Dezena 23 na sua tela. Marca a dezena 23. E agora é 59. Marca a dezena 56. 59, gente, vale 80! 80 mil reais em grana viva. Agora 18. Marca a dezena 18. Lembrando que já, já, logo após o Real Cap é a marca da sorte. Tem o um Alfabeto Premiado. Agora é 34. Marca a dezena 34. Dezena 34 na tua telinha. Marca a dezena 34. E agora é a dezena 53. Marca a dezena 53. Dezena 53 na sua tela. E agora é a dezena 48. Marca a dezena 48. 80. 80 mil reais. Só o Real Cap. Para você isso pra você, né criatura? Agora é 16, marca a dezena 16 marcou? A dezena 16 marca a dezena 16, agora é a 27 marca a dezena 27 marca a dezena 27, agora é a dezena 42, dezena 42 Jota! é muito dinheiro, né, gente? 80, 80 mil reais. Imagina você ganhando essa grana aí. Bom, agora vamos marcar, então, aí no quinto prêmio, 45. Marca o 45, já subiu no Globo da Sorte, 45. Vamos marcar, aí, vamos marcar. Agora marca o 3. O 3, olha o 3 aí pra você. Marca, marca o 3, é o quinto prêmio. Vamos embora. É o 3, agora tem o 13. Marca o 13. O 13 é também no seu real cap, é a marca da sorte. É o 13. Vai marcando e comemorando. Essa emoção é nossa. Agora o 44 também. Marca o 44. Marcou. Beleza, então vamos. Vai marcando aí, comemorando também, aquela emoção é forte. Bom, agora o 11, marca o 11, marca o 11 no seu real Cap, vai marcando, vai sentindo essa emoção de perto. Vai, vai marcando, agora tem o um 15, agora tem o um 15 para você marcar. Gente, é o quinto prêmio, 80 mil reais para você. Então vai marcando aí, agora tem o um 37, marca o 37 no seu Reucap, vai marcando. Olha aí, o 37 para você marcar, chegou, chegou legal. Agora tem o um 56, marca o 56, olha o 56 aí, olha o 56 aí, Marco. Agora tem um 46 Marca o 46 também no seu Real Cap a marca da sorte É o 46 Vai marcando e comemorando Agora tem um 50 Olha o um 50 aí, Rodrigo Olha que maravilha Mais uma dezena Vai aparecer mais uma dezena na sua tela Agora é a 7 Dezena 7 Pintou a 7, então marca a dezena 7. Mais uma dezena. Agora é a 28. Marca a dezena 28. Dezena 28. Vale 80 mil reais em dinheiro. No nosso Real Cap é a marca da sorte pra você mudar de vida. Já pensou, gente? Começar a semana com essa grana no bolso. Que maravilha. Agora é a 30. Marca a dezena 30. Apareceu a 30, então marca a dezena 30. Mais uma. Agora é a 20. Marca a dezena 20. Pintou a 20, então marca a dezena 20. Mais uma. Agora é a 36. Marca a dezena 30. 36 na sua tela, marca a dezena 36, e agora é a 32, marca a dezena 32, dezena 32, daqui a pouco Alfabeto Premiado, agora é a 57, marca a dezena 57, apareceu a 57, então marca a dezena 57, e agora é a 41, marca a dezena 41, pintou a 41, então marca a dezena 41 e agora é a 31, marca a dezena 31 na sua telinha, dezena 31, e agora é qual dezena? Agora é a 40, marca. Marca a dezena 40, Jota. Rodrigo Barbosa, amanhã de domingo, cheia de emoção, hein? 80 mil reais pra você. Olha que grana, hein? Que grana, é muito dinheiro. E já foram 30 dezenas sorteadas, Rodrigo. 30 dezenas sorteadas. Agora é 38. Agora é a hora da emoção. Agora é. Agora é a hora da emoção. Pintou 38? Pintou 38. Já tem três Real Caps aguardando. Que eu falei pra você. Exatamente. Agora já começa Agora a é. ficar, ó, disparado. Dezena 1 na sua tela. Agora é a dezena 1. Marca a dezena 1, Jota. 6. 6, recapis é aguardando. Meu Deus do céu, agora é a 19. Meu Marca Deus. a dezena 19, pintou a 19. Jotinha, que é isso? O que é isso, rapaz? Um ganhador. Um ganhador, um ganhador Jota. O que, é que ele vai fazer com 80 essa grana? 80 mil reais. mil! quero fazer essa pergunta para ele. Ah, vamos fazer. O ganhador ou a ganhadora, o que, é que vai realizar com 80 <risos> mil reais? Vai Bom, aparecer na tela o número do certificado. Certificado, certificado Jota. É o, o certificado, Rodrigo, é o 0706-981. Será que é ele ou será que é ela? Quem será o Felizardo aí, né, Rodrigo? Vamos lá. Cidade de Goianira. Alô, Goianira. Próxima em uma, Jotinha. É no bairro Uirapuru. Comprou de forma online, gente, ó, no APP. E a ganhadora de Goianira, quem é, Jota? Olha a sortuda aí, a Regina Costa da Silva. Alô, Regina. Oi, Regina. Oi. Ei, Regina, que almoço que vai fazer hoje, que domingo, isso, hein? rapaz. Regina Costa da Silva, cidade de Goianira, bairro Uirapuru. Leva, então, que premiação. Será que ela tá comemorando já? Ah, Se ela será tiver China, Será? Será? 80 mil reais, 80 mil reais, gente, não ganhou nem no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto, nem no quinto, calma, tem o nosso Giro da Sorte, Jotinha. É verdade, Rodrigo, tem o um Giro da Sorte chegando aí, olha, são 30 mil reais cada, mas antes, mas antes vamos ver quem ganhou então na semana passada no Giro da Sorte. Esses foram os 30 ganhadores no Giro da Sorte da edição 325. Sorteio realizado domingo, 9 de outubro. E cada um leva 1 um mil reais. Éber Dionísio de Morrinhos. Lucival dos Chagas de Rio Verde, Washington Lima de Jataí, Cristina de Oliveira de Morrinhos, Danilo Duarte de Tumbiara, Luiz Fernandes de Jataí, Marinalva Pereira de Goiânia, Ailton Gonçalves de Rio Verde, Leila de Catalão, Alex Souza, de Senador Canedo, Fátima Cristina de Goiatuba, Genivaldo Aparecido de Aparecida de Goiânia, Wenis de Amorim de Goiatuba, Adalberto. Alberto Souza de Aragoiânia, Antenor Jesus de Rio Verde, Valmir Coelho de Anápolis, Jorge Félix de Caldas Novas, Marvio Silva de Mineiros, Osmar Celestino de Santa Helena. Vanderson Luiz de Catalão, Antônio Carlos Santos de Goiânia, Lucas Almeida de Rio Verde, João Batista de Goiatuba, Arioston Viana de Santa Genoveva, Benoni Júnior de Jataí, Jeane Reis de Goiatuba, Joel Jesus de Mineiros, José de Ribamar de Aparecida de Goiânia, Ana Lúcia da Silva de Trindade, Raeton Correia de Acreuna. esses foram os 30 ganhadores do Giro da Sorte. Próximo pode ser você! Estão chegando os 30 giros da sorte, no valor de mil reais cada! É isso aí, meus amigos! Chegou a hora dos 30 giros da sorte, mil reais cada um! Vamos lá, então! Vamos conferir o primeiro aqui, gente. Vamos lá, o primeiro giro da sorte já chegando na tela e você vai conferir comigo. Já tá girando, girando, vamos girar? É o primeiro giro? Então tá valendo. É o 0356-102. Tá indo pra Aparecida de Goiânia, quem leva? É o Valdemes Barros Tavares. Comprou da Layara Regional Garavelo. Olha ah, o segundo giro da sorte já pintando aí na tela. Vamos lá então. Segundo giro da sorte, 0493-697. Olha, indo para a cidade de Goiatuba, Regional Itumbiara. Olha quem leva. É... Daine Alves é, de Lima. Comprou lá da Popteca, da 55 Centro. Vamos ao terceiro giro da sorte. Ao terceiro giro da sorte, já na tela, 0,290, 981. indo pra... Ficando aqui em Goiânia, no bairro Negrão de Lima, quem leva? Hélio Rodrigues de Jesus. Comprou da Mari, Regional Santa Genoveva. Equipe do Batom, hein? Parabéns. Vamos ao quarto giro da sorte. Quarto giro da sorte já chegando na tela. 0,796, 936. Indo para Acreúna. quem leva? Mislândia Vieira, da... Do Nascimento é, Teodonísio, não é isso? Comprou pelo site, online. E o combo também tá valendo. Agora é o quinto. Quinto giro da sorte, já chegando na tela do seu Real é, Cap, a Barca da sorte. Indo para Aparecida de Goiânia, no Parque Trindade. Quem leva? Wilson, comprou da Isabela. Contribuição Regional Vida Brasília. Sexto giro da sorte. Vamos ao sexto giro da sorte, já na tela. 0089, 690. Indo para Rio Verde. Quem leva? Ivan Silva dos Santos, comprou da Andréia. Lá na sede, Regional Rio Verde. Vamos ao sétimo giro da. Da sorte ao sétimo giro da sorte agora. É o 0408-301, indo para Itumbiara. Quem leva o José Inácio Araújo comprou da RL Bar e Mercearia é Regional Itumbiara. Oitavo giro da sorte, já pintando na tela, já girando aí. É o 0470-857, indo ficando aqui em Goiânia no conjunto Primavera. Quem leva é Dalvani, Félix de Araújo comprou na sorveteria Era do Gelo, Regional Trindade. Nono giro da sorte já pintando na tela. Olha o nono aí, gente. É o 0291-345. Ficando aqui em Goiânia, no setor Cândida de Moraes. Quem leva Marlúcio Pereira de Santana? Comprou da Cibele, Regional Nova Esperança. Comprou o combo. Vamos ao décimo. Décimo giro da sorte na tela do seu Real Cap. 0257-214. Indo para Rio Verde, lá no bairro Popular. É Gervásio Ferreira Cabral. Comprou da Joyce Banca CPE, Regional Rio Verde. Vamos ao décimo primeiro giro da sorte. Décimo primeiro giro da sorte já na tela. 0,829, 401, indo para Goiatuba. Quem leva? Meirilane da Silva Alves. Comprou pelo... Pelo site online, né? Contribuição e parabéns. Vamos ao décimo segundo giro da sorte de hoje, desse domingão. 0,333, 851, ficando aqui em Goiânia, no Parque Santa Cruz. Quem leva é o Cristiano Marques Guimarães. Comprou da Ana Vitória, Regional Vila Brasília. Décimo terceiro, um giro da sorte. Já na tela do seu real cap, girando aí. Indo para Acreuna quem leva é Vilma Pires, da Costa Santos. Comprou online pelo site O Combo. Parabéns. Décimo quarto giro da sorte. ao 14º Giro da Sorte aí, ó 0006, 104, indo pra Goiatuba Quem leva? Cássio Rubens Silva Panificou, comprou na panificadora Pão Dourado, Goiatuba Comprou o combo, 15º, 15º Giro da Sorte, já chegando É o 0725, 784, indo pra Anápolis Quem leva? Lúcio Flávio Chagas Comprou pelo site o combo Agora eu vou passar pro Rodrigo Barbosa, que daqui a pouquinho Vai estar tá no alfabeto premiado já, também já né? tem o nosso alfabeto premiado pouco. também, isso Gente, são 30 giros de mil reais cada Vamos para o 16º giro então Coloca aqui pra mim o número do certificado Por gentileza 0,539,198 0,539, 198. Celso Mendes Duarte, cidade Buriti Alegre, Entubiara. Comprou do bairro São Francisco, né? Comprou na Regional de Entubiara, na Mercearia Moreira e leva mil reais em grana viva. Mais um giro, 17 Giro da Sorte. É o nosso Real Cap, é a marca da sorte. Olha o número do certificado 0303-797. Carlos Alberto da Silva, parabéns para você, Carlos. Cidade de Jataí, do bairro Vila Sofia. Comprou na Regional de Jataí, Supermercado Santa Luzia. A gente... Manda um abraço, né? Agora mesmo, pessoal, do Supermercado Santa Luzia, acompanhando o nosso programa. Obrigado, tá? Pelo carinho. 18 oitavo Giro da Sorte, o número do certificado. 0, 265, 909. Ana Maria de Carvalho Passo Cidade de Iguapó, bairro Centro Comprou na Regional Metropolitana No Mercadinho do Ademir Alô pessoal do Mercadinho do Ademir Um abraço pra vocês em Iguapó 19º giro, valendo mil reais em dinheiro Já ajuda, como não ajuda 0,361,012 Laide Maria Siqueira, cidade de Goiatuba Bairro Fazenda São Domingos Comprou na Regional de Goiatuba Comprou nosso combo, gente, ó O combo é maravilhoso, comprou do Silésio Mar e leva também mil reais em dinheiro. 20 Giro da Sorte na tela. Número do certificado 0: 154, 932. Olha o Wellington Machins José Duarte, cidade de Goiânia, bairro Alphaville. Compra na regional Bandeiras, na Banca Bazar. e leva mil reais. 21 º Giro da Sorte, número do certificado na telinha. 0,017,220 Edivan de Lucena Cidade Xl Consultoria, bairro centro Comprou na regional de Santa Helena Aí na Xl Consultoria e Treinamentos Comprou o combo e leva Mil reais em grana viva 22 segundo giro da sorte Vai aparecer 0,157 740 Oi Raimundo Dutra de Souza Cidade de Goiânia, Jardim Itaipu Jardim Itaipu fica ali perto Do Garavelo, comprou da regional Garavelo Velo, tá vendo? Da Raíssa Lima e leva mil reais. Mais um giro, 23 terceiro giro da sorte. O número do certificado zero, Oi, Anelido Rosário Ledes dos Santos, em Aparecida de Goiânia, setor dos Afonsos, comprando a regional Flamboyant, da Maria Iraci leva mil reais em grana viva. 24 quarto, giro da sorte. Daqui a pouco tem o nosso alfabeto primeiro, logo após o Real Cap. A marca da sorte, zero, quatrocentos e sete, Anerino Silva Júnior, cidade de Itumbiara, bairro Buriti 3, comprou na regional de Itumbiara do supermercado Maximus e leva também Milão, mil reais em dinheiro, 25 quinto Giro da Sorte, o número do certificado é o zero, duzentos e vinte Sebastião Reis de Amorim, cidade de Goiânia, bairro Cândida de Moraes, comprou na regional de Caldas Novas, do Nelber e leva mil reais em grana viva, 26 sexto, Giro da Sorte, número do Certificado é o 0853, 053, Realino Ferreira da Silva Filho, cidade de Jataí, do bairro Conjunto Dorival de Carvalho. Comprou online no site, comprou o combo e leva mil reais. 27 Giro da Sorte. Número do certificado 0282-360. Oi, Andréia Abraão, cidade de Morrinhos, bairro Jardim Comando. Comprou na regional de Morrinhos, Sede Morrinhos e leva mil reais em grana viva. 28 oitavo, Giro da Sorte, aparece agora na tela o certificado 482 065 Oi, José Fernando da Silva, cidade de Quirinópolis, bairro municipal, comprou na regional de Quirinópolis da Dani. Equipe do bronze comprou o combo também leva mil reais. Vizésimo nono, vizésimo nono, giro da sorte. O número do certificado 0171-554, Mivaldo Batista de Oliveira, cidade de Anápolis, bairro Reni Curi, comprou na regional de Anápolis da Bruna Souza. E leva mil reais Último giro, gente É o trigésimo Olha, certificado 0 666, 518 Nestor Antônio Alves de Souza Cidade de Catalão, bairro São Francisco Por aí, ó O nosso WhatsApp Compre você também no WhatsApp E seja um dos ganhadores da próxima semana, Jotinha Parabéns a todos os ganhadores Olha, pode ter certeza O próximo poderá ser você é o Real Cap, a marca da sorte. A Regina foi a ganhadora é, do quinto prêmio. A gente está tentando entrar em contato com a Regina. O Regina, atende o telefone aí, né, Rodrigo? Regina, atende o é, telefone. Você ganhou 80 mil, hein? Você ganhou 80 mil, reais em Grana Viva, criatura, no quinto prêmio. O quinto prêmio da semana que vem, gente, Sim. tem uma chácara. Vamos oh, a premiação da semana que vem que tá maravilhosa. É isso aí. Tchau, estresse. Você quer sombra e água fresca? Receba uma chácara pra você relaxar. É o quinto prêmio do próximo domingo no Real Cap! Tem mais...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 Domingo 23 de outubro, tem muito dinheiro e uma lindíssima chácara te esperando no Real Cap. Real Cap, realizando sonhos, mudando vidas. A marca da sorte. Premiação, então, da semana que vem, Jotinha, do primeiro ao quarto prêmio, são 10, 10 mil reais. reais. É. Aí no quinto prêmio tem aqui, ó, uma chácara. Uma chácara. É uma chácara. O quarto 10 mil reais E no último prêmio tem uma chácara já tinha Ô Rodrigo, outra coisa, hein Essa chácara pode ser sua É acreditar no real cap Adquira aí o um Real Cap, gente. Tem um combo da sorte, tanta chance pra você adquirir. Olha o WhatsApp, 99,32, 26,93. 99, 26, Aproxime também a câmera, aí no QR Code que aparece ó, na tua tela. Gente, e adquira o nosso Real Cap, a marca da sorte. Você compra um e leva mais um por apenas 15 reais. Tem a outra opção também, com apenas 20 reais. Você compra dois Real Cap e leva mais dois. Tem a opção do Combo, Jota. Você compra 10 Real Cap e leva mais 10. São 20 Real 20. Cap, gente. 20 é chance por demais, apenas hein? 50 reais. E você compra também, Jotinha. 20 e leva mais 20, são 40 por apenas 80 reais. Então tá esperando o quê? Compre. Quem sabe, hein? Se pr próxima semana você fica com essa chácara que é maravilhosa, Jota. Você sabe que o Arriscadinho do Cerrado também tem uma premiação. Arriscadinha do Cerrado. Né? Tem lá a moto, olha, tem dinheiro, tem carro. Vamos ver o VT do Arriscadinho do Cerrado? Vamos Veja aí. conferir. Vamos conferir. Arriscadinha do Arriscadinha. Cerrado, nova edição. Já chegou e já é o maior sucesso. Sim, a dona Arara Azul, Araguaia, João de Barro e Arroleta. Você adquire a riscadinha do Cerrado. Riscando, achando três imagens iguais, ganha na hora prêmios sensacionais. Tem dinheiro, motos, carros, casa e muito mais. Arriscadinha do Cerrado Ararazô, Roleta e Bandeira custa apenas 4 reais E tem especial show de Barro e Araguaia Essas custam apenas 5 reais, é dupla chance Além de concorrer a valiosos prêmios, você ajuda a Casa de Apoio São Luís. A Riscadinha do Cerrado você encontra em todos os pontos de venda do Real Mais, é Riscadinha do Cerrado. Essa, essa vietinha é bacana, né? Essa risca de Riscadinha do Cerrado é diferenciada também, também né? Diferenciada. Vai lá no ponto de venda, compra o Real carro claro. compra a Riscadinha também. São várias opções, várias premiações. Jotinha, vai Mas descansar? É. Eu vou descansar e você vai continuar, né? Vou continuar, tá chegando o Alfabeto premiado. Rapaz, que premiação Alfabeto, hein? Alfabeto também tá impecável. Oh, agradecer as meninas, as né? As meninas, o sorriso, a alegria delas. A Brenda, a, a Bruna, a Bruna vai, vai embora descansar com você, tomar aquele cafezinho. Okay. A Brenda fica comigo no Alfabeto Premiado. E até semana que vem, Jota. Até semana que vem, bom trabalho. Obrigado, tá chegando o nosso Valeu, Alfabeto gente. Premiado. Beneficente, Instituto Social de Apoio Canguru, aqui no Jardim do Cegado 7. Mais precisamente, na Escola Estadual Jardim do Cegado 7. Antecipando as comemorações Dia das Crianças, Criançada brincando, pula-pula, piscina de bolinha, tem touro mecânico, pipoca, algodão doce, cachorro quente e muito mais para a criançada. Eu achei muito importante ter essa festa de Dia das Crianças aqui no nosso setor. E muito legal também. Feliz Dia das Crianças. E eu gostei muito desse evento, podia ter mais. Obrigado, Isaac. Feliz Dia das Crianças! Bora, viu A gente está muito feliz de estar aqui nesse evento, né? Nós fomos meio que pegos de surpresa, que a gente não estava sabendo. E a satisfação é muito grande, porque a gente é muito fã do Atlético, né? A gente viu o Dragolino ali na entrada, a gente está muito feliz esse evento está acontecendo, porque ele traz alegria para as nossas crianças. Nem sempre as nossas crianças têm acesso a esse tipo de evento, que faz grande diferença aqui. Olha só quanto, quantas crianças estão felizes de estar participando aqui, né? Estou aqui ao lado do presidente do Instituto Social de Apoio Candorô, Arle Silva, primeiramente, parabenizar por mais um evento maravilhoso, beneficente, antecipando comemorações de Dia das Crianças. Exatamente. Eu quero agradecer aqui hoje a presença de todo mundo, das crianças, da comunidade, de vocês. Agradecer que a presença aqui também do Graé, do pessoal do Atlético mesmo que está aqui hoje. Eu só tenho que agradecer parceria muito bacana, né? Com o Instituto Social de Apoio Canguru, com o Clube Atlético Goianense. E quando você realiza as suas apostas no nosso alfabeto premiado, você ajuda isso daqui, ó. O Instituto a realizar essas ações voluntárias que hoje a criançada tem pipoca, tem algodão doce, tem sorteio de muitos brindes. Exatamente. Temos pipoca, algodão doce, cachorro quente, refrigerante, brinquedo e muitos brindes. Vamos sortear aqui. Agora não sei quem fez, mas quero parabenizar quem fez esse cachorro quente se deixar como uns 10. É tá uma delícia. Presidente, parabéns pelo seu trabalho em frente ao Instituto Social de Apoio ao Canguru. E é isso aí, ajudando as pessoas que estão necessitando de uma ajuda. Exatamente. E eu quero aqui também pedir para todo mundo que está aqui nos assistindo que compre o alfabeto premiado. Vocês comprando, vocês automaticamente estão tá ajudando a acontecer isso aqui. ó, Ajudando as crianças, ajudando as famílias a promover essas ações sociais. Adquire o Alfabeto Premiado. Alfabeto Premiado, mais um produto com a marca de credibilidade, Real a marca da sorte. você mais uma vez, muito bom dia! Estava acompanhando, juntamente com o Jota Sobrinho, no Galcap, a marca da sorte, quero agora você comigo e com a Brenda, no nosso alfabeto premiado, 16 de outubro, ano 2022, gente, já é nossa 19ª edição, que maravilha! Deixa eu dá mais um vez bom dia pra ela, Brenda, bom dia! Bom dia! Então, você, pessoal de casa, vai ganhar dinheiro muito. Com certeza, e pra você que tá chegando agora, no nosso alfabeto premiado, você realiza as suas apostas e ajuda o Instituto Social de Apoio Canguru, que faz um trabalho maravilhoso em todo o estado de Goiás. Quero aproveitar e parabenizar o nosso presidente, o Arley Silva, que hoje tá completando mais um ano de vida. Parabéns pra você, papai do céu, te abençoe, felicidades. E pra você que tá chegando hoje no alfabeto premiado, não conhece como é que faz as suas apostas? Roda o VT pra gente. Veja como é fácil você brincar com as letras com o Alfabeto Premiado. Entre no site www.alfabetopremiado.com.br online. Clica em entrar. Faça seu cadastro. Clica em salvar. Clica em continuar. Agora, escolha duas vogais e de 5 a 10 consoantes. Confira o valor da sua compra. Clica em registrar. Escolha a forma de pagamento, PIX ou cartão de crédito. Se for PIX, clica em Copiar. Entre no seu banco. Copia e cola a chave PIX. Ou, se for pagamento com cartão de crédito, é só adicionar os dados do cartão. Pronto! O pagamento será finalizado com sucesso. Em seguida, você receberá seu comprovante. Aí, é só aguardar os sorteios no domingo e boa sorte! Alfabeto premiado. A sorte em suas mãos. Mais um produto com a garantia do Real Cap. Olha, pode entrar agora no nosso site, adquirir o nosso alfabeto premiado. Entra aí, ó, www.alfabetopremiado.com.br/online. tá Aí na tela aí, ó, tem também o WhatsApp. Pode comprar também pelo nosso WhatsApp. Pode ir no ponto de venda onde você já compra. O nosso Cap é a marca da sorte. Pode também aproximar a câmera do seu celular aqui, ó. O no nosso QR Code próximo domingo você vai ganhar bastante dinheiro comigo e com toda a família alfabeto premiado. Ai, ah, por falar de ganhadores, ganhar dinheiro. Vamos conferir então os ganhadores da semana passada? Vejam quem foram os ganhadores no Alfabeto Premiado, na edição 018. Sorteio realizado domingo, 9 de outubro. Quem ganhou no terno? Foram 10 ganhadores. Erivan Correia da Silva, de Quirinópolis. Fernando Carlino de Paula, de Morrinhos. Joana Dark Ribeiro, de Catalão. Luci Mário Jesus da Silva, de Santa Helena. Maria Luzinete Ramos de Alcântara, de Anápolis. Rosimeira Vaz do Nascimento, de Goiânia. Samara Assunção, de Rio Verde. Sebastião Eliotério Sobrinho, de Morrinhos. Sebastião Eliotério Sobrinho, de Morrinhos. Terezinha Cardoso Diniz, de Santa Helena. Quem ganhou na quadra foi ela, a feliz ganhadora. Viviane Gisélia Borges Ribeiro, de Caldas Novas. Quem ganhou na quina foi ele o feliz ganhador! João Darco de Araújo, de Santa Helena. Os 10 ganhadores na premiadinha: Edson Silva de Lima, de Rio Verde. Edson Letreiros, de Santa Helena. Elias Ramos, de Santa Helena. Eliete Gomes de Paula, de Rio Verde. Érica Fernandes da Silva, de Santa Helena. Jaciele Souza Costa de Quirinópolis, Laura Neiva da Silva Santana de Senador Canedo, Marlon Maicon Luiz de Jesus de Santa Helena, Raquel Silva de Goiânia, Terezinha Cardoso Diniz de Santa Helena. Alfabeto premiado, a sorte é em suas mãos. Quero mandar um forte abraço para todos na cidade de Mozarlândia, gente. Ontem Mozarlândia marcou 45 graus de calor. Será que estava calor ontem em Mozarlândia? Abraço para vocês, obrigado, tá? Pela companhia, pela audiência. Olha, é, antes da gente começar, deixa eu dar um bom dia para o nosso auditor fiscal, Danilo Lira. Seja mais um vez bem-vindo. Bom dia, Danilo. Bom dia, Rodrigo. Tudo em conformidade, sorteio do alfabeto premiado tá autorizado. Então vou pedir a Brenda para colocar as nossas consoantes aqui no nosso expositor. Enquanto isso, você de casa vai chamando a família, vai rendendo os amigos para acompanhar o nosso alfabeto premiado quero mandar um forte abraço para você na cidade de Trindade, pessoal em Goianira, oi Goianira pertinho de umas que cidade linda umas acompanhando o nosso alfabeto premiado pessoal na cidade de Anápolis em Santa Helena, em Quirinópolis alô você de Rio Verde, bom dia alô você em Tubiara, pessoal em Catalão, pessoal em Jataí, Piracanjuba Morrinhos, enfim, sinta-se todos abraçados pela equipe aqui ó, do programa alfabeto premiado do Caneta e o alfabeto premiado na mão, hein? Porque já já a gente começa o nosso sorteio A Brenda tá finalizando, colocando as nossas consoantes aqui no nosso expositor Lembrando que você pode fazer o terno, pode fazer a quadra, pode fazer a quina E tem 10 premiadinhas Dinheiro, gente, é dinheiro no seu domingão aqui na telinha da TV Seca Dourada Afiliada SBT Goiânia e também nas redes sociais No nosso Facebook, no nosso Instagram e também no nosso Youtube Isso, isso já pode fechar Fecha o nosso expositor. Vou pedir para a produção rodar o nosso expositor. Vamos embaralhar as nossas consoantes. E cadê aquela trilha gostosa, produção, que eu gosto? Suspense, emoção. E você de casa, ó coração na mão, né? Eu sei disso, calma. Mas muita calma nessa hora. tá embaralhando as consoantes e isso vai gerando o nosso expositor. Girando, girando. Podemos parar? Podemos parar o nosso expositor? Isso, pode parar o nosso expositor. Mais uma vez, Brenda. Mais, mais, então vamos, mais uma vez. Então vai, pedindo da Brenda. Vamos, girando, girando o expositor, embaralhando as nossas consoantes. Isso, bacana. Isso, acho que agora já deu, produção. Agora já pode parar, já pode parar. Vou pedir então agora a Brenda. Parou o expositor, vou pedir para você rodar a nossa roleta. E atenção, vamos começar então. Começou, começou o nosso alfabeto premiado. Girando a nossa roleta. É alfabeto premiado que tá mudando vidas também. Igual o nosso real cap a marca da sorte. Olha, vai parar as primeiras vogais para você anotar. Você de casa, muita calma nessa hora. Você que tem as vogais, a letra E e também a letra U tem a letra E. E a letra U aí na tua cartelinha, aí no teu alfabeto premiado já pode riscar aí. Marca. As primeiras vogais, letra E e também a letra U. Primeiro passo, você que já tem já essas vogais, é o primeiro passo. Agora pode girar o nosso expositor, vamos ver qual vai ser a primeira consoante. Olha a primeira consoante, já parou a primeira consoante, a Brenda vai retirar e mostrar para você de casa. É a letra H. Letra H, de Henrique, nome do meu filho né, beijo meu filhão Henrique, sempre acompanhando a gente também Letra H, primeira consoante, podemos gerar o nosso expositor, vamos para a nossa segunda letrinha Gente, são 10 horas 20 minutos ao vivo hein, ao vivo, olha só, mais uma consoante, letra H Letra H, temos então a letra H e a letra W, desculpa, letra W na tua tela, letra W é a segunda, então a primeira, H, a segunda, a W, podemos gerar mais uma vez o nosso expositor. E com a próxima consoante, você já vai fazer o terno, você de casa já vai fazer o terno, mais uma, apareceu agora, é a letra B, é isso Brenda, B, de bola! Letra B de bola Então temos as consoantes H, AW e também AB Podemos girar mais uma vez o nosso expositor Você que já acertou as primeiras vogais e as três consoantes já fez o terno Daqui a pouco a gente vai ficar sabendo quanto vai pagar Qual vai ser a premiação Letra T de teto Letra T de teto Isso, coloca aí Agora mais uma vez, pela última vez Vamos girar o nosso expositor Podemos girar Vai girando o expositor Vai aparecer mais uma consoante, é a letra F, letra F de foca. Então temos aí então, gente, ó, na tela por gentileza, as vogais, a letra E e também a letra U, e as consoantes H, A, W, A, B, A, T e também A, F. Obrigado, tá bom, Brenda? Vou aqui pro meu telão. Porque a premiação de hoje, gente, R$ 11.773,30. O Terno está pagando R$ 2.354,66. A quadra, R$ 3.531,99. aqui Quina, R$ 4.709,32. E tem 10 prêmios da premiadinha de 117. Vamos fazer primeiro o Terno, produção? Coloca os ganhadores do Terno. Vamos ver quem fez o Terno na tela agora. Cinco ganhadores, cada um leva R$ 470,93. Primeiro ganhador que fez o terno, olha, Fernanda Souza de Almeida Souza. Número do recibo 52099 019. Ela é da cidade de Goiânia. Comprou no site www.alfabetopremiado.com.br, barra online. A Fernanda Souza de Almeida Souza leva R$ 470,93. e noventa e centavos. Segundo ganhador, Número do Recibo 42, 42 019 Marcélia Miranda, cidade de Goiânia. salve engano, não é a primeira vez, hein? Que a Marcélia ganha. Não é a primeira vez, Fortuda. Comprou também no site e leva R$ 470,93. O terceiro ganhador, que fez o terno, Paula Roberta Martins de Oliveira, cidade de Goiânia. Compra na Regional de Santa Helena, Patrícia Bardotico. Número do Recibo 71, 289, 53 barra 019. Leva 470 reais e noventa e três centavos. O quarto ganhador que fez o terno do alfabeto premiado, número do recibo dezoito, novecentos e sessenta barra zero Sergismar, Vieira de Souza, cidade de Goiânia, comprou na regional de Intubeara deve tava perto lá de intubeara comprou, tá vendo, alfabeto premiado, no supermercado Renascer, Bom Jesus e Leva, quatrocentos e setenta reais e noventa e três centavos. Quinto ganhador, quinto ganhador, número do recibo sessenta e um oitocentos e quarenta e cinco setenta e três barra zero dezenove. Vitória do Santos da Hora É isso? Cidade de Goiânia comprou também Regional Santa Helena, Patrícia Bar do Tico Que leva também essa premiação maravilhosa Agora a quadra Quem fez a quadra? Um ganhador Olha isso gente Olha o prêmio 3.531 reais e centavos. Por isso eu sempre digo o seguinte, né? Quando você passar no ponto de vendas, adquirindo o Calcap, a marca da sorte, adquira o nosso alfabeto premiado. Tem também a possibilidade aqui, ó, de você estar entrando no site, também através do nosso QR Code, que daqui a pouco a gente coloca na tela pra você, e também através do nosso WhatsApp. Um ganhador, quem será que fez a quadra? Que premiação, gente. Olha, número do recibo 79 421 63 019 é o Divino. Cidade de Goiânia, ele comprou na regional da Vila Brasília, do Gerson Portela e leva 3.531 reais e centavos, parabéns para você Divinal. e agora a quina, quem fez a quina? Vamos acompanhar agora para ver quem fez a quina, olha não houve ganhadores pelas letras premiadas do sorteio Será pelo recibo premiado Atenção então você Pega a sua cartelinha para você conferir o recibo premiado Olha a premiação R$ 4.709,32 Olha o recibo premiado O recibo premiado na tela Vai aparecer agora o recibo premiado Muita emoção, hein, gente? Olha, 53-796-41-019 O número do recibo Quem leva essa premiação Vamos conferir, será ele ou ela? Olha... Helenice Martins de Lacerda, em Santa Helena de Goiás. Pessoal de Santa Helena, parabéns, né? Pessoal de Santa Helena, tá comprando, tá acreditando no Alfabeto Premiado e tá se dando super bem. Comprou na Regional de Santa Helena, na Patrícia Barduti, que também a Patrícia bardotti é pé quente, hein? É Patrícia Bardutic, que dá aquela sorte, né? Para os nossos apostadores aqui do Alfabeto Premiado. Olha, ela levou 4.709 reais e centavos. Vamos para a nossa premiadinha agora. São 10 prêmios da premiadinha de R$ reais. Primeiro ganhador da nossa premiadinha. Vai aparecer para mim o número do recibo premiado. 27, 196, 48, 0,19. Dalila Coutinho, cidade de Goiânia. Comprou na sede de Rio Verde. Da Laisla, sede e leva 117 reais. Segundo ganhador, são 10 horas 25 minutos. Estamos ao vivo para todo o Brasil com o alfabeto premiado. Olha, esse premiado, 76, 451, 39, 0,19. Silvan Severino Salustriano, cidade de Santa Helena de Goiás. Comprou na Patrícia Bar do Tico, regional Santa Helena e leva 117. Terceiro ganhador da nossa premiadinha, atenção para o recibo premiado, 49,563,27,019. É o Márcio Roberto da Silva, cidade de Goiânia, comprou na regional de Rio Verde, Bar do Chique, leva 117 reais. Quarto ganhador da premiadinha, vamos conferir, atenção para o recibo premiado... 68-319-72-019 Tiago Ferreira de Queiroz Cidade de Morrinhos, Goiás Comprou na regional de Morrinhos Bar do Bigode, olha pessoal no Bar do Bigode Bom dia, leva 117 reais. Quinto ganhador da premiadinha São 10 prêmios, hein? 10 prêmios da premiadinha Recibo premiado 18-435-62-019 Roseni Rodrigues do Santos Cidade de Goiânia Comprou na regional de Caldas Novas Droga Brasil e leva 117. Sexto ganhador da nossa premiadinha, Recibo Premiado, é o 56-978-34 019. O Wellington da Silva, Tomé, Tomé, cidade de Catalão, compra na Regional de Catalã, lá do Luciano, e leva. R$ reais, sétimo ganhador da nossa premiadinha, atenção para o recibo premiado, na telinha, 76-589-42-019, Eline da Silva Santos Lima, cidade de Goiânia, comprou na regional da Vila Brasília, da Rafaela Andressa, e leva R$ 117,00, oitavo ganhador da nossa premiadinha, atenção para o recibo premiado, Olha, 12, 657 89, 019. Maria José Martins de Oliveira, cidade de Santa Helena de Goiás, compra na Regional de Santa Helena, na Maria José Enfermeira e leva 117 reais. Nono ganhador da premiadinha. Atenção para o recibo premiado: 66 oitocentos oitenta barra 019. Jonaína, Silva Barro, cidade de Caldas Novas. Compra no site www.alfabetopremiado.com.br online e leva. Leva R$ última Último ganhador da premiadinha é o décimo, são 10 prêmios. Atenção para o recibo premiado. 65, 784, 21, zero 0,19. Ganhador Ian Toffoli de Lima, cidade de Morrinhos, Goiás. Comprou na regional de Morrinhos, sede de Morrinhos e leva R$ reais. Olha, para você que está acompanhando... O nosso programa você observou, né, quantos ganhadores da cidade de Santa Helena e também, e também Morrinhos. Faça como eles, acredite também na sorte e aposte no nosso alfabeto premiado. Estou com a ganhadora do, da Quina, né, tá na Quina comigo, a Helenice Martins de Lacerda. Helenice, alfabeto premiado, Rodrigo Barbosa, bom dia, tudo bem? Tudo bem. Helenice, tava acompanhando o nosso alfabeto premiado? Ah não, agora que eu liguei. Agora que você ligou, então vou te dar, oh, oh, vou te dar, oh, criatura, olha, olha, olha só, o olha só, que, que você ganha? Ah. Helenice Martins de Lacerda, cidade de Santa Helena. Você leva R$ 4.709,32. Parabéns pra você, Helenice! Obrigado! Forte abraço, ó! Vejo! Continue sempre comprando o nosso alfabeto premiado, tá bom? Gente, tá na hora de ir embora! Mas já! Brenda, bom domingo pra você e até domingo que vem! Forte abraço! Olá, Brasil! O Notícias impressionantes já estão no ar. E tome muito cuidado, porque as coisas podem sair do controle. Cuidado! Isso pode dar ruim. Guarde este controle que...